Olá, eu sou Tânia Rezende, estou aqui transmitindo a gravação de um texto que publiquei no blog AnimaMundi e abro mais este canal de comunicação para expressar o meu posicionamento político. Eu tenho me mantido isenta de expressar minha preferência política nas redes sociais, e por soar estranho para muitos, tenho recebido pedidos para que eu me posicione. E muitos não são pedidos, são até cobranças, inclusive, de outros espiritualistas que pedem que espiritualistas se posicionem em relação às suas preferências políticas. Então, eu me expresso agora. A minha posição é continuar a me isentar, uma vez que não desejo interferir nas decisões de ninguém, pois penso que cada qual é livre para fazer suas próprias escolhas, pensar, discernir com sua própria cabeça, assumir responsabilidades e lidar com as consequências de suas opções. Além disso, eu gosto de conhecer e respeitar as mais diferentes opiniões, os mais diferentes modos de estar e de viver na Terra. Eu gosto de conviver com as diferenças e respeito indiscriminadamente a todos. Eu não tenho dificuldades em conviver com as diferenças entre nós e acredito que, mesmo com diferenças, podemos conviver em paz e harmonia. A minha dificuldade é conviver com agressividade, preconceito, intolerância de uns pelos outros. Isso tem sido o meu grande desafio. E segundo, a equipe espiritual da qual recebo muitas orientações. Eles me dizem, todas as escolhas são possibilidades. No mundo divino, não há certo e não há errado. Há apenas escolhas que levam às experiências que, por sua vez, levam e levarão a aprendizados relacionados a elas. E todas as experiências são válidas no que tange à evolução da alma. Particularmente, eu concordo com a opinião deles, do plano espiritual, nossos mestres e mentores individuais e planetários, que nos acolhem incondicionalmente, independentemente das escolhas que fazemos na realidade 3D. O que me parece estranho, estranho para mim tem sido o que vi e vejo acontecer uma ânsia desesperadora de querer convencer o outro sobre opiniões individuais e pessoais, a custo de difamações, agressões, ataques públicos, acusações, iras e tantas ações que, a meu ver, não evidenciam de modo algum o ser humano que eu busco ser e ver, e nem mesmo a humanidade com a qual eu queira compartilhar um planeta. Aqui, faço apenas uma parte. Desejar forçar decisões alheias, ir contra o livre-arbítrio do outro, criar violência, são ações que geram um enorme karma negativo. Não preciso ir muito longe para ver que difamações, agressões, ataques, acusações, etc., permeiam todos os cantos, estão por todos os lados, em todos os segmentos, estão nas campanhas eleitorais, e nas campanhas individuais, estão no lado de fora e estão no lado de dentro. Porém, como ando dizendo a mim mesma, é o que temos para hoje. E como espiritualista? Espiritualistas precisam mesmo se posicionar abertamente? Como espiritualista que eu sou, eu vejo o mundo a partir do espírito. Vejo além do nível material e vou além das polêmicas do tipo, quem roubou mais e etc. Como espiritualista, vejo o mundo de forma diferente e me ponho acima da dualidade. Sinto imensa compaixão por todos os candidatos e seus eleitorados, pois sei que as posições escolhidas não são fáceis para nenhum dos candidatos e para nenhum dos lados. Postura essa difícil de ser comunicada, explicada em palavras e até mesmo compreendida pelos lados do eleitorado político. Como espiritualista, sou instruída pelos mestres e por meus mentores pessoais a me colocar acima da dualidade, vendo mais o todo que o detalhe, vendo mais as equipes espirituais que estão por trás de cada candidato. Uma perspectiva bem diferente da perspectiva tridimensional, pois como espiritualista eu vejo a alma de todos, inclusive vejo a alma dos candidatos. E sei que cada qual fez sua escolha. Ser candidato é missão, especialmente missão de espelhamento do inconsciente coletivo da humanidade, especialmente do Brasil, a fim de estimular cada qual a ver-se para curar-se. Além disso, você sabia que cada candidato atrai equipes espirituais e essas estão no comando? Para além dos nossos interesses visíveis aqui, há interesses de equipes espirituais, que desejam o comando do Brasil. Há uma luta nos planos espirituais também. Luta essa que envolve o assumir o controle espiritual do Brasil e brasileiros. E essas equipes se associam também aos candidatos. É hora de compreendermos mais além. Sim, cada lado político possui uma equipe no plano espiritual associada a si. Essas equipes assumirão o controle espiritual do Brasil, que é considerada a pátria do Evangelho. É hora de compreender mais além. Cada candidato político possui uma equipe espiritual associada a si. Essas equipes assumirão o controle espiritual do Brasil juntamente com o candidato eleito. Como espiritualista e sensitiva, eu olho para essas equipes e sei que elas estão por trás de cada fala, de cada ação, de cada escolha dos candidatos, dos seus assessores e respectivos eleitores. É momento de entender que entre o céu e a terra há um mundo. É momento de entender que o material é apenas a ponta de um imenso iceberg. Eu olho para as equipes espirituais, preferindo me posicionar mais lá do que cá, pois sei que o poder de quem está em dimensões superiores é muito maior que o poder de quem está na terceira dimensão. Espiritualistas têm suas próprias missões, e estas estão muito mais no nível do espírito que no nível da matéria. E eu me posiciono mais lá do que cá, pois desejo a luz, desejo apenas a luz em relação a essas equipes, as quais direcionam os candidatos que vemos movimentarem-se visivelmente aqui na Terra. E como curadora? Como espiritualista e curadora que eu sou, recebo os pedidos do plano espiritual para enviar energias de cura de forma imparcial, deixando de lado minhas preferências pessoais, pois claro que as tenho, mas apenas não faço alarde sobre elas pelos motivos já citados. E me coloco acima das minhas preferências pessoais quando vou enviar Magnify Healing, Reiki, Luz Violeta, um decreto e uma oração para as nossas eleições. Para os seres do plano espiritual, quanto mais elevado eles são, mais nos trazem a ideia de que todos são filhos do Criador, todos são dignos de novas oportunidades, todos merecem cura e a recebem. Há que compreender que todos, todos mesmos, são apoiados em suas escolhas, qualquer que sejam elas, pois vivemos num universo de livre-arbítrio. Somos amados incondicionalmente, para além das nossas atitudes, pensamentos, emoções e, inclusive, para além das nossas preferências pessoais. O desafio de evolução atual para a humanidade é justamente o aprendizado sobre o respeito ao livre-arbítrio do outro. O aprendizado do conviver com as diferenças é o tópico do momento para toda a humanidade de luz. E o que temos para hoje? Temos para hoje muito trabalho pela frente, no sentido de nos curarmos individualmente e coletivamente de uma doença chamada ego inferior, com todos os seus sintomas ruins que se alastrou na Terra como uma epidemia grave, gravíssima, que ainda contamina e se espalha, que nos leva a ver e a presenciar ações totalmente separadas do mundo divino e das essências de luz, de integridade e de amor a partir do qual fomos criados. E por mais que seja difícil cada indivíduo ver-se a si mesmo como portador dessa doença, chamada ego inferior, é preciso entender que enquanto estivermos vendo e sentindo seus sintomas ruins ao nosso redor, somos todos portadores dela. Onde estão os seus sintomas? Sintomas estão por todos os lados, estão nas ações dos governantes, estão nas ações cotidianas de todos os habitantes da Terra, estão nos debates das emissoras de TV, estão nos debates das redes sociais, nas conversas com amigos e familiares. Em outras palavras, a macro-realidade ou a realidade coletiva e externa está em sintonia plena com a microrealidade ou realidade individual e interna de cada ser humano. Então, não há por que nos degladiarmos ou mesmo nos atacarmos mutuamente, pois o que vemos como realidade ajudamos a criar com as nossas projeções egoicas. O mundo é um espelho. Eu sei que o mundo que vejo é espelho do meu interior. E se não gosto do que vejo do lado de fora, me trabalho internamente para dissolver em mim o que eu não gosto, e assim eu me desconecto das realidades indesejadas. E tem sido isso que tenho feito nestes longos últimos tempos. Eu quero, com o meu mais profundo desejo da minha alma, me desconectar da realidade onde pessoas mentem, difamam, agridem, atacam, são corruptas, invasivas e etc., também desejo do fundo da minha alma que toda a humanidade se transforme e trabalho muito por isso. Quem me segue sabe disto. Quero estar livre para atrair para mim e para os que estão ao meu redor um novo e mais elevado patamar da existência. E esse tem sido o meu trabalho e o meu posicionamento. Enviar luz e energias de cura, não apenas para as eleições, mas para toda a humanidade, sem distinção, sem julgamento, sem discriminação, acima das minhas preferências pessoais. E o que mais temos para hoje? Temos instruções do plano espiritual. Nós vamos às urnas, estamos prestes a escolher o um novo governo do país. E os meus mentores espirituais trazem a seguinte instrução. Independentemente de quem vence as suas eleições, o governo de um país deve ser honrado, pois em suas mãos estará o destino de uma nação. Independentemente de quem vence as suas eleições, estejam prontos para focalizarem-se em envolver os seus novos governantes em luz e a orar por um excelente governo para que a luz e a força divina possam entrar e guiar as ações do seu novo governo. Após as eleições, atuem acima das suas preferências pessoais e saibam que quando colocam seus governantes envoltos em luz e enviam-lhes orações, vocês desarmam qualquer má intenção e qualquer ação que possa estar fora da perfeita e harmoniosa ordem divina. Estejam prontos para enviar luz e orações aos oponentes perdedores das eleições, a fim de que os mesmos possam lidar com a escolha da maioria do povo brasileiro de maneira amorosa, harmoniosa, em paz e tranquilidade. E saibam que nós, das dimensões superiores, estamos vibrando incessantemente para que possam fazer uma excelente escolha e fazer descer o um plano divino para o Brasil. E não se estranhem se, no futuro breve, eu, Tânia Rezende, te estimular a enviar luzes e orações ao novo governo, pois estarei me colocando de forma imparcial acima das minhas preferências pessoais, seguindo as instruções do plano espiritual e acolhendo de forma amorosa a decisão da maioria do povo. Teremos um governo que merecemos, já que estamos expressando o nosso interior. E se acaso não gostarmos, vamos nos autocurar para que nas próximas eleições possamos cocriar uma realidade diferente, melhor e mais conectada com os patamares mais elevados da existência, que possamos nos curar dessa epidemia chamada ego inferior, que possamos estar acima da dualidade, que Arcanjo Miguel nos proteja e que sejamos todos guiados e orientados por uma força maior. Luzes multicoloridas Acesse o seu Eu Superior e faça uma feliz votação. Em gratidão, eu sou Tânia Rezende e estou a serviço do Divino Criador.